A partir da era clássica, a loucura e a maldade estarão vinculadas através de um poder individual do homem, isto é, da sua vontade. Melhor dizendo, a partir do século 17, a loucura vai estar indissoluvelmente ligada a uma má vontade, a um erro ético. A grosso modo, isto significa que um indivíduo enlouquece por ter desejado ser louco. Por exemplo, com relação a um sacerdote que em 1704 foi internado como louco, diz um texto da época. Sua principal ocupação era emprestar dinheiro a juros altos. Enriquecendo-se com as usuras mais odiosas e mais ultrajantes para a honra do sacerdócio e da igreja. Não foi possível convencê-lo a arrepender-se de seus excessos, nem acreditar que a usura era um pecado. Insiste em ser avarento. Internado. Esse indivíduo é um louco não só porque perdeu a razão, mas porque se pôs fora dos limites da ordem moral que lhe é própria. pratica a usura e se recusa a mostrar arrependimento. Isto é, a loucura pressupõe uma escolha perversa. Como já procurei mostrar anteriormente ao falar da filosofia racionalista. A loucura nasce de uma escolha que torna possível ao homem exercer livremente a sua natureza racional, isto é, humana. Ora, isso significa que para o homem clássico a loucura é uma manifestação do não ser, ou melhor, é uma forma inumana de ser. Como dissera Pascal, pensador da época, posso muito bem conceber um homem sem mãos, pés, cabeça, pois é apenas a experiência que nos ensina que a cabeça é mais necessária que os pés. Mas não posso conceber o homem sem pensamentos, seria uma pedra ou uma besta. A partir disso, pode-se começar a entender melhor o significado singular da prática de internamento dos loucos e do lugar ocupado por eles nas casas de detenção. Com efeito. O mundo do internamento traz uma forma de consciência que é animada pelo desejo de evitar o escândalo. Ao contrário do renascimento que exaltava as manifestações do desatino à luz do dia, a era clássica oculta as nas casas de detenção. É que diante do inumano a sociedade clássica sente vergonha. A honra das famílias e da religião deve ser preservada. Os perigos do mau exemplo devem ser suprimidos. Há o temor de que, se tornadas públicas, as formas do desatino contaminem a sociedade. Assim é que para se internar alguém, as próprias famílias ou o círculo de pessoas que envolve o acusado fazem o pedido ao rei ou à autoridade judiciária que decide e concede. Não é um julgamento dos médicos, mas dos homens de bom senso, que determinam o internamento dos loucos. E será apenas quando a honra já não puder ser afetada, quando o perigo do escândalo tiver sido afastado, que se cogitará da libertação do interno. No entanto, sob a descrição dos hospitais, há uma exceção, os loucos são exibidos em espetáculo. Entre todas as formas do desatino são os loucos, curiosas espécies de animais, que merecem ser publicamente revelados. Como entre os loucos e os homens de razão não existe nenhum parentesco, a exibição dos primeiros não oferece perigo para os segundos. Ou melhor, aos olhos de uma razão segura de si mesma, aqui se ter cuidado, apenas, contra os perigos do furor animal. Eis a descrição de um estabelecimento francês ao fim do século XVIII. As loucas acometidas por um acesso de raiva são acorrentadas como cães à porta de suas celas e separadas das guardiãs e dos visitantes por um comprido corredor defendido por uma grade de ferro. Através dessa grade é que lhes entregam comida e palha, sobre a qual dorme, por meio de ancinhos, retirar parte das imundícies que as secam. Portanto, através do modelo da animalidade, os estabelecimentos assumem um aspecto de jaula ou zoológico. Os loucos não são homens que perderam a razão, mas animais dotados de uma ferocidade natural que precisa ser fisicamente coagida. Despojando o homem de sua humanidade, isto é, racionalidade, a loucura o coloca em relação direta com a animalidade. E esta protege o louco contra as doenças, a fome, o calor, o frio. A dor, em suma, contra todas as misérias da existência. Consequentemente, os loucos não requerem proteção. Como os animais, eles receberam da natureza o dom da invulnerabilidade. Nesse sentido, eles não precisam ser curados, a loucura não é doença, nem corrigidos, ela não é desvio. Para ser dominada, a loucura deve ser domesticada e embrutecida pois a sua natureza é diferente da natureza do homem. No entanto, se a cultura clássica procura ocultar a imoralidade do desatino, qual o sentido dessa prática de mostrar publicamente a animalidade da loucura? Atenderá ela? Apenas, há mais um desejo de distração da burguesia. Em poucas palavras, pode-se dizer que a exibição dos loucos significa uma exaltação moral da razão e oferecer àquele que os observa a ocasião para o reconhecimento de que a razão só é obtida pela graça do Senhor. Ou seja, há um sentido de ensinamento nessa prática de mostrar os loucos. Ao se admitir que, tendo percorrido todos os estágios da degradação humana, o grau mais baixo da humanidade ao qual Deus consentiu em sua encarnação. O sofrimento último antes da morte foi a loucura. A lição que esta fornece para o século XVII é a seguinte. Se a queda dos homens os arrastou para um ponto bem próximo da animalidade, ainda assim esse ponto foi glorificado pela presença divina. Se a loucura é a encarnação do homem no animal, se ela é o um emblema visível da culpa dos homens, é, também, o símbolo do perdão e da inocência reencontrada. Culpa, animalidade, inocência. Graça e bondade divinas são elementos que fazem da exibição da loucura, isto é, da raiva da besta humana, uma lição cristã. Assim, misturados aos libertinos, devassos, profanadores, a todos os mendigos, os loucos são um exemplo no mundo do internamento, ao mesmo tempo em que se ligam ao escândalo da animalidade. Também se incorporam na experiência ética do desatino. No século XVII, a consciência da loucura e a consciência do desatino não existiam separadamente. Só um século mais tarde é que a loucura vai ser isolada e dotada de feição própria. Ora, desde que se instituiu a prática do internamento, criou-se entre os homens o temor de ser internado. E em meados do século XVIII, as pessoas continuam a ter medo. Porém, esse medo é de outra ordem. Teme-se um mal misterioso, nascido dentro das casas de internação e que ameaça espalhar-se pelas cidades. Trata-se de um mal podridão que é fermentado nos espaços fechados dos estabelecimentos destinados ao desatino. E acreditase que ele pode contaminar os lugares habitados pelos mais honrados cidadãos. São os vícios reunidos nos salões em que se aglomeram os internos que fermentam e tornam a atmosfera viciada. E é justamente através do ar que o desatino poderia ser reconduzido para o centro da cidade, contaminando aqueles que o respirassem. O desatino adquire o valor imaginário de doença. Mas seu conteúdo é moral. Toda uma literatura aponta acerca de uma febre pútrida, originada nos estabelecimentos, é elaborada na época. No entanto, se o médico é chamado nessa ocasião para observar o internamento, não é para discernir o mal e a doença, não é para curar os internos, mas para proteger os outros dos perigos que as casas encerram. Isto é, a medicina torna-se cúmplice da moral. Com efeito. Disse que os locais de internamento devem ser purificados, isto é, mais arejados, melhor segregados, isto é, mais isolados. Fala-se em criação de casas no campo. Sonha-se com locais onde o desatino estaria inteiramente contido, fechado sobre si mesmo, enjaulado. Locais onde toda a sorte de vícios e de inacessíveis prazeres estariam acorrentados. Mas se os poderes do desatino ganham cada vez mais força para assombrar a fantasia do homem europeu, a inquietação social com a loucura torna-se cada vez maior. Na segunda metade do século XVIII, a concepção da loucura vai estar ligada a certa crítica dos tempos modernos. A loucura será situada num contexto histórico e social, isto é. Tende-se para uma concepção da loucura segundo a qual as instituições, o progresso, a frouxidão da religião e de uma civilização que amplia os limites do pensamento, dos desejos e da sensibilidade são elementos determinantes. Isto é, o artificialismo da cultura torna-se responsável pela possibilidade da loucura. Portanto, a loucura é a natureza perdida. E a natureza por sua vez, é a loucura abolida. No século 18, faz-se um elogio da natureza contra esse meio social repressor, porque é antinatural, responsável pela loucura. Temos aqui uma posição que é inversa do século 17, a animalidade que representava a irrupção da loucura no homem agora representa a felicidade natural reprimida nele pela civilização. Ou seja, à medida que o meio constituído ao redor do homem se torna mais complexo. As possibilidades da loucura aumentam. Portanto, a loucura é vista como a contrapartida necessária do progresso. Ela é a consequência e o preço de o um homem ter história, contrariamente ao animal. O medo da loucura encontra-se ligado ao temor das consequências do devir do próprio homem. Em suma. O medo desses focos do mal que são as casas de internamento acaba por redimensionar a loucura entre as preocupações sociais. No entanto, ao mesmo tempo em que surge esse medo, no interior das casas de força ocorre um movimento que delimita um novo espaço para o qual a loucura vai deslocar-se. Com efeito, durante toda a era clássica, após a invenção do internamento, os loucos tiveram a mesma sorte de todos os libertinos. Porém, na segunda metade do século XVIII, começam a surgir protestos contra essa situação. E são os próprios internos que protestam com violência contra o fato de serem confundidos com os loucos. É que a loucura se transformou na imagem da humilhação dos internos, cuja razão oprimida foi reduzida ao silêncio. Ser internado com os loucos significa receber uma punição adicional. Ser internado junto com os loucos é correr o risco da alienação. A loucura, em pouco tempo, torna-se o próprio símbolo do poder que interna. Os protestos são dirigidos, portanto, contra a mistura feita entre loucos e não loucos e não contra a relação entre loucos e internamento. Ao contrário, entre a loucura e o internamento o vínculo se estreita tanto que se tornará quase essencial. Assim... No interior das casas de força, a loucura representa o papel de uma injustiça. Ela é uma injustiça para os outros. Contudo, ao mesmo tempo em que o internamento sofre essa crítica política que questiona a sua função de repressão, crises econômicas chegam a abalar a sua própria existência. Isto é, o internamento acaba revelando-se uma medida incapaz de agir sobre os preços e resolver o desemprego. Do ponto de vista econômico, sua eficácia é posta em questão. Torna-se, então, necessário dar um novo sentido às práticas tradicionais de assistência. Numa época em que o processo de industrialização se instaura, afirma-se que os pobres não constituem uma realidade concreta e última. Eles mascaram duas outras realidades mais concretas do que eles, a pobreza e a população. A primeira diz respeito à rarefação dos gêneros alimentícios, situação econômica ligada ao estado do comércio, da agricultura, da indústria. E a segunda refere-se à fossa que faz parte, diretamente, da situação econômica, do movimento produtor de riquezas. Uma vez que é o trabalho do homem que a cria, ou pelo menos a transmite, desloca e multiplica, a economia liberal admite que entre pobreza e população há uma relação inversa. Isto é, quanto menos numerosa for a população, mais pobre será uma nação, pois a riqueza é produzida pelo trabalho dos homens. Por essa razão, a medida do internamento é um erro econômico. Em primeiro lugar, porque suprime uma parte da população, acreditando acabar com a miséria, restringe o mercado de mão de obra. E, em segundo lugar, porque imobiliza uma parte das rendas. Na época, os empreendimentos de assistência são assegurados pelo sistema de fundações. São bens cuja não circulação é garantida juridicamente, o que significa um aumento da pobreza. Em suma, as formas de assistência da época são vistas como uma causa do empobrecimento. Portanto, porque o internamento é um engano econômico e um financiamento perigoso, aqui se recolocar toda a população internada no circuito da produção. Oferecer mais braços para a indústria nascente, bem como reformar as medidas de assistência. A miséria, que na Idade Média foi santificada e no século XVII revestida de caráter moral, torna-se, no século XVIII, uma coisa econômica. Os pobres são percebidos como coisas essenciais à riqueza. Assim é que eles são reintroduzidos na comunidade da qual tinham sido excluídos pelo internamento. O que fazer, porém, com os inválidos? Assim como se espera que a pobreza desapareça pela livre circulação da mão de obra, espera-se que as doenças sejam eliminadas pelos cuidados espontaneamente oferecidos pelo meio natural do homem. A teoria da assistência desse final do século XVIII faz do espaço natural da cura não hospital, mas a família do doente. E os loucos? Confiados às famílias, os loucos são um perigo solto. E quanto a isso uma medida de proteção social é tomada, a mesma que é articulada contra os animais daninhos. Isto é uma sanção penal recairá sobre aqueles que os deixarem vagar livremente pela cidade, perturbando a ordem. Mas, aos poucos, o ideal da criação de casas reservadas apenas aos insensatos vai se configurando. E isto porque, sentindo-se inocente diante da pobreza, a sociedade burguesa reconhece sua responsabilidade para com a loucura, pois aqui se proteger dela o homem privado. Ou seja, na época em que doença e pobreza se tornaram pela primeira vez coisas privadas, da esfera apenas dos indivíduos ou das famílias. A loucura, por isso mesmo, exigiu um estatuto público e a definição de um espaço de confinamento que garantisse a sociedade contra seus perigos. No século XVII, quando o homem percebia e reconhecia a loucura, fazia uso de seu bom senso, não de seus direitos políticos. A loucura era espontaneamente julgada e percebida como diferença pelo homem enquanto homem. Um século depois, numa época marcada por movimentos revolucionários burgueses, é o cidadão que é convocado a exercer o poder da polícia. Ao mesmo tempo homem privado e vontade coletiva, o homem livre torna-se o principal juiz da loucura. O cidadão ganha o status de verdade da natureza humana e de medida da legislação.